Ninguém ensina aquilo que não aprendeu. Você gostaria de aprender algo com alguém que não sabe? Você já tentou ensinar alguém aquilo que você não sabe ou pelo menos tentou ensinar alguém sobre algo que você é, ouviu falar? Bom, quero te dar uma dica muito poderosa, mas vai ser no final desse vídeo. Muitas pessoas me perguntam: "Leandro, como é que eu faço para mim atingir resultados maiores? Como é que eu faço para mim ter resultados melhores?" e assim por diante. Bom, primeira coisa que você tem que entender, que ninguém ensina aquilo que não aprendeu. É, no nosso negócio, por exemplo, o marketing de relacionamentos, que é um negócio de desenvolvimento pessoal, de liderança, de duplicação de informação, é muito importante, é extremamente importante, é fundamental você construir uma base sólida de conhecimento para que você possa duplicar esses conhecimentos de forma correta e adequada, para você construir uma grande organização, duplicando as informações corretas. Caso você erre é, nesse processo, a duplicação, consequentemente, vai ser errada. E você, provavelmente, não vai atingir os patamares que você gostaria de atingir. Então, é muito importante você ler os livros indicados, positivos. Muito importante você assistir os vídeos positivos, com as informações corretas e adequadas. E muito importante estar conectado. É, com o maior número de pessoas, escutando o que está acontecendo. Ou seja, pessoas da tua organização, ou sejam pessoas que você venha a prospectar e a convidar a trabalhar com este fantástico modelo de negócio. Minha melhor dica, construa uma base sólida dentro da tua mentalidade. Desenvolva um mindset, uma mentalidade vencedora, forte, para que você seja um grande líder, como referência e ajude muitas pessoas a desenvolverem essa mentalidade. Mas ninguém vai ajudar pessoas a desenvolver a mentalidade se você não desenvolver essa mentalidade através do estudo correto e adequado. Quanto mais você investe em você, mais o teu negócio cresce e maiores serão os teus resultados. Ele é um processo muito simples. Fica a minha melhor dica. Faça um investimento na tua evolução pessoal. Isso serve para qualquer coisa na vida. Portanto, se você fizer isso, eu tenho certeza que coisas incríveis e mágicas você vai construir.